boa tarde amigos eu sou maurício mococa hoje nós vamos fazer um vídeo aqui que é um vídeo também um pouco para treinamento e também para o pessoal que estiver em campo também saber identificar minério com as variônicas por comando esse esse não é com testemunho esse é só por comando tá então, eu meu amigo Edson aqui então eu vou mostrar aqui ó aqui você tá vendo aqui agora aqui na frente tem outra outro minério e aqui na frente tem outro minério aqui tem outro e aqui tem outro então são cinco minérios lá tá nosso amigo Hélio lá atrás agora nós vamos nós vamos enterrar esses minérios não pode tomar um aqui está enterrando Todo enterrado. falta mais um que ainda. Agora ó, tá todos eles tá enterrado. Agora nós vamos fazer os comandos. É por exemplo para todo lugar que eu não sei nada o que que tem lá. Eu vejo lá tem uma pedreira. Então eu tenho eu vou dar um comando para ela para para ela achar alguma coisa. Vocês vejam bem, se tem o que você comanda, ela acha o que você comanda. Ela vai não agora não vamos passar aqui para o Edson gravar, que agora é ele que vai gravar e ele que vai tirar os desenterrar. E lembrando o pessoal aí das varíônicas, quem tiver interesse aí pelo produto, a descrição tá embaixo do vídeo. E também tem o pêndulo mosquitinho que torrando é paciência oi rapaz que mosquito agora eu vou ficar aqui atrás do risco aqui ó aqui para trás do risco dá três passos o elcio já tá gravando lá está tá um pouquinho lá meio atrás mas ele já a hora que chegar em cima aquela cruzada cruzar é que ele vai mostrar então aqui ó varionica no terceiro passo em diante você só cruza aonde tiver enterrado o minério esmeralda não cruza em outro minério somente esmeralda, um, dois, três e avalaia aqui ela cruzou, será que é aqui que está esmeralda? então veja bem, eu vou continuar andando, não o Edson vai desenterrar lá para ver Então a.. ela só cruza porque é esmeralda. Mostra aí na câmera que é esmeralda. Agora o Edson vai deixar em cima aí do buraco. Vai, e mano. nós vamos continuar para frente. para é ver é se ela cruza em outro mesmo. lugar. Tá aqui. Ela está do lado do buraco eu deixei do lado. Agora é. nós vamos para frente, ver se ela vai cruzar alguma coisa aqui. Ó, veja bem, ela não cruza em mais nada, por quê? Porque ela está com um comando de esmeralda. Então ela não cruzou em mais nada. Agora eu vou, eu vou dar um comando para ela. Eu estou aqui a três, passos atrás. Varianico, você só cruza se for um quartzo. ou Outra coisa você não cruza. Então, um, dois, três. Ó, eu estou no primeiro buraco, não cruzou. No segundo buraco, não cruzou. No terceiro buraco não cruzou. No quarto buraco ela cruzou. Por quê? Porque aqui tem um quarto. Então, agora a vai tirar ele. Esse vídeo, ele serve para treinamento. É uma pedra quarta. É uma pedra de quartzo então está comprovado. Deixa ele aí beirando o buraco, E nós vamos continuar aqui para frente, passar em cima lá da esmeralda, da esmeralda lá para ver se ela cruza. Aí ó, tô em cima da esmeralda, ela não cruza, por quê? Porque ela não tá com comando para esmeralda. Agora nós vamos fazer outro comando de cá. Vai você só cruza. Se a pedra que está enterrada, for um topazo. Se não for um topazo, você não cruza. Um, dois, três, vou andando. Passei o primeiro buraco, nada. Aqui no chão, aqui, ó, na ponta do meu pé. Tem um topazo, nada. Já estou no quarto buraco. Cruzou. Então aqui deve ter um topazo enterrado aqui. Agora até eu esqueci se é um topazo mesmo. Hein? Então o Wesley vai desenterrar ele e mostrar se é um topazo. Levantei para cima, porque senão o pessoal não vê, quando flor aí. É um topázio que estava enterrado. Vou colocar no chão aí que eu vou continuar lá. Tá bom? Não ficar muito perto da cama ele. Hum, é que tá, né? Agora nós vamos continuar para frente ali para mostrar que ela não vai cruzar ah. nos outros buracos. Eu estou aqui no quarto buraco, nada. Aqui no quinto também nada. Então vocês veem que ela, ela só cruza na onde está o minério e aonde eu dou o comando. Por exemplo, agora eu vou dar um comando para ela, ela só cruzar se o minério que tiver enterrado for um rubim. Se for um rubi, ela vai cruzar, se não um, dois, três, passei o primeiro, e aqui ela cruzou, será que é um rubi que está enterrado aqui? vamos dar uma olhada o sol está atrapalhando, ela ah, estamos com o sol forte, então o Edson já tirou, o rubim está na mão dele Agora, nós vamos continuar para frente, ver se ela vai pegar nos outros mineral. O es vai gravando na frente ali. Aí, ó. Aí tá bom. Agora, nós vamos passar aqui, ó. Tem um topaz no chão. Não cruzou. Aqui tem um quartzo, não cruzou. E aqui também não cruzou. Agora, nós vamos dar o último comando o último buraco esse é o que o pessoal mais gosta varione você só cruza no buraco que tem diamante enterrado se não tiver diamante enterrado você não cruza ó, um, dois, três ó, estou passando por mineral aqui não cruza, Tô passando por outro não cruzou estou passando aqui em outro, não cruzou estou passando aqui no rubim, não cruzou esse é o quinto buraco ó ela já foi sozinha e já cruzou porque nesse buraco tá enterrado os diamantes então por exemplo ali na frente ó eu posso andar para aqui tudo, ela não vai fazer mais nada ela não vai cruzar em lugar nenhum porque porque não aqui não tem não tem outro diamante para cá ó. agora se eu for para cá a hora que eu chegar aqui no diamante ela vai cruzar ó e ó, é rápido hein então, por que que ela cruzou? Porque o diamante está enterrado justamente nesse buraco. O diamantinho é tão grande que, é que não achou ele, né? Uhum. Vamos ver se é difícil você mostrar ele no sol. Bom, agora nós vamos continuar. Agora, vocês querem saber o que é a variônica? vocês prestem atenção agora nesse finalzinho. Eu acho que nós já estamos com uns oito minutos de vídeo. 9? Então, nós já estamos quase para encerrar o vídeo, mas nós vamos fazer mais uma demonstração no finalzinho. Agora eu vou dar um comando para as variônicas. para elas cruzarem todos esses minerais que estão no chão. Portanto, ela, ela vai cruzar de um a um. Assim que eu for andando, ela descruza do primeiro, cruza no outro, descruza, cruza no outro, até eu sair lá. O Edson vai acompanhar de bem pertinho, ó, um, dois, três, cruzou no primeiro, abriu, cruzou no segundo, abriu, cruzou no terceiro, eu dei o passo para frente, abriu, cruzou no quarto. Eu dei um passo para frente, abriu e cruzou no quinto. Então, por quê? Porque eu dei um comando para ela cruzar em todos eles. Agora eu vou dar outro comando, só para vocês terem outra ideia. Vário Agora você não cruza em nada, em nenhum material. Do jeito que você tá aberta, você vai ficar andar aberta de fora a fora. Ó, 2, 3, passei o primeiro mineral. Segundo, terceiro, quarto, quinto. Mostra no chão os minerais. Senão o cara pensa que eu estou só andando. Você não precisa, né? É, mostra lá e eu e mostra embora. Ó, tô, qualquer lugar que eu passar não vai cruzar. Ó. Por quê? Porque o comando é para ela não cruzar em lugar nenhum. Então é uns comandos muito facinho da pessoa treinar, eu não sei como que o pessoal se acha tão o difícil mineral treinar. Mineral está chão ainda, não é tira. Ah? O Mineral está tudo chão. ainda. É é mineral está tudo aqui encarreado. Ela tem comando para não cruzar em lugar nenhum, ela não vai cruzar em lugar nenhum. Se eu der o comando para ela cruzar em todos eles, ela cruza em todos eles. Se eu der o comando para um, ela só vai cruzar naquele um. Que não né, vou dar um comando para ela cruzar só no topaz. Marionte, você só cruza no topaz. Um, dois, três. Já passei o primeiro mineral, o segundo, já tô no terceiro, ela cruzou, que é o autopazio. Já tô no quarto, ela não cruzou. Tô nos diamantes ela não cruzou. Eu quero agradecer os amigos aí vou participar aí do vídeo. Pessoal que tiver interesse aí nas variones que no pedro aí, entra em contato. Sorteio dia 18, já está chegando. E agradecer aos amigos aí. E também eu vou fazer mais um vídeo aqui hoje ainda. Eu vou fazer outro vídeo com o pêndulo. Uma boa tarde, Maurício Mococa. E nosso amigo Edson aí vai despedir aí. Até mais. Boa tarde, gente.